Quando a gente tem um retorno financeiro, a gente é livre. Livre para escolher para onde eu quero ir. Será que eu quero trabalhar menos dias na semana, cobro mais, já sou referência? Será que eu quero ampliar a minha estrutura física? Passar de um consultório para uma clínica? Será que eu quero abrir mais uma clínica? Comprar uma franquia? Enfim, liberdade, ó, ser livre ser livre para escolher agora quando o dentista não sabe como se valorizar como ser percebido como alguém de alto valor alguém diferenciado ele não consegue ter esse retorno financeiro aqui muitos têm agenda vazia outros têm agenda cheia de paciente mas não consegue monetizar todo aquele investimento intelectual que fez investimento financeiro também alto na profissão não consegue ter retorno porque não buscou conhecimento conhecimento em áreas importantes para realmente ter um retorno muitos investem só no lado profissional em cursos odontológicos o que não tá errado importante claro se é você que atende o paciente, precisa atender com excelência. Fazer um tratamento, tratar com excelência. Mas não é só isso. Porque quando a gente fala em valor, tudo começa muito antes disso.